Bom, gente, seja tudo bem-vindo eu ao Lado. Olha os meus bichos aqui. A Anitta, a Anitta foi, foi doada. A Anitta tá pra minha netinha. E aqui a Biju. A Biju já tem 11 anos com a gente. Se tiver mais, né? A pegou ela já, meia, meia já com 6 meses. Tinha mais de 6 meses. Tinha um ano, né, Lourdes? Tinha um ano, mais ou menos. E, e, e ela só foi doada mesmo porque o cara criava e estragou a raça. Vem cá, Biju. Tá mancando ela já tá veiando com nós já Um tempão Tem a capivara a Dandara a Dandara andara Não tem nem relar mano. a mão Dandara ela tá com problema nas costas Ali já andei curando A Anitta não desenvolve Feinha, tadinha Então é isso aí, gente Deixa um comentário aí pra gente